O Diretório Estadual também presta contas nas eleições municipais, assim como o Diretório Nacional e, óbvio, o Municipal. Todas as agremiações, todas as suas esferas, prestam contas tanto anualmente à Justiça Eleitoral quanto após as eleições, por meio do SPCE. Diretórios Nacional, Estadual e Municipal, independente do tipo de eleição. Um abraço, até a próxima pergunta respondida.